E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano. Começando a soltar aqui informações sobre o MC Versus. Exatamente. Tá muito no forno já. A Gameloft já começou a se antecipar aí quantas informações, screenshots, alguns vídeos curtos de gameplay, menu, agentes, etc e eu esperei né um pouco para poder soltar aqui de forma polifásica para vocês então eu resolvi fazer em tópicos galera já para vocês começarem a se preparar para Modern Combat versus entender como vai funcionar para chegar já representando, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre o cross Plataforme. exatamente, Modern Combat Versus, ele será cross Plataforme. coisa que em nenhum outro jogo da franquia Modern Combat há a possibilidade, por exemplo, Modern Combat 5, você não consegue interagir quem tá no iOS e quem tá no PC, se você é Android, só Android, se você é iOS, só iOS, se você é Windows Phone ou Windows, só Windows. E o cross-plataform vem para quebrar isso daí de vez, e claro, se a Gameloft quer fazer um jogo competitivo, logo ela tem que partir para esses horizontes, assim como já é o Critical Ops, né, que é de uma desenvolvedora bem menor que a Gameloft, se você for comparar questão de lucratividade, né, galera. Então, assim... O Modern Combat Verso será totalmente cross plataforme tá? É, as plataformas Windows, iOS e Android vão muito mais além do que apenas um sistema operacional, um sistema operativo, né? São arquiteturas diferentes, então para você fazer essa interligação entre arquiteturas é muito difícil. Isso será um ponto benéfico aí para todos os amantes de Modern Combat e FPS mobile no geral. Aí muita gente vai diz, vai falar sobre a desigualdade que tem. Ah, mas como eu vou jogar contra quem tá no teclado e mouse, eu que tô no Android jogando no touch? Cara, se você é bom em uma coisa, independente do se seu adversário vai estar tá com mouse e teclado vai estar tá com o i pegar tanto faz mano se você é bom você vai se, você vai conseguir se dar bem tá no Android sempre houve essa diferença ninguém nunca falou nada na verdade né porque tipo eu basicamente joguei minha vida toda no Touch, entendeu que é bem mais desvantajoso de quem joga com o mais o Ipega, entendeu? E joguei contra muitas pessoas que jogam com Ipega e ganhei, nem por isso né? É, houve desvantagem, galera. A desvantagem tá no seu bloqueio mental, entendeu? O Modern Combat Versus vai ser um jogo voltado para o eSports Mobile. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo explicando o que é o eSports e como que ele vai atuar na atmosfera aí mobile, tá, galera? Então, assim, é, se preparem, mano. É, o nível de dificuldade vai ser mais elevado, entendeu? E eles já deixaram claro que não será um jogo atira e mata primeiro, entendeu? Vai ser baseado em estratégia o jogo, entendeu? Muito mais do que o Modern Combat 5. Então, você vai ter que se reeducar aí quanto a isso. Galera, eu vou soltar o vídeo em tópicos, tá? Espero que vocês curtam, porque assim, eu quero ser referência aí no Modern Combat Versus quando ele, quando ele lançar, então eu não tava preocupado em lançar vídeo primeiro e ganhar views primeiro e ficar no hype Eu tô preocupado na longevidade dos meus vídeos, então espero que esse vídeo que eu esteja fazendo agora daqui a dois anos tem a gente assistindo ainda, então é isso que eu busco porque desde já eu quero estar tá ajudando a comunidade aí do Modern Combat Versus, que vai ser uma comunidade nova, vai começar do zero ou seja, serão outros jogadores aí que, se, que irão se destacar, entendeu? Que irão ser chamados de pró, talvez os prós antigos consigam se adaptar talvez os prós antigos não consigam e vai entrar nessa relatividade vai ser assim somente quando lançar gente vai poder ter essa noção. Galera, se você curtiu essa informação, meu, já deixa o like desde já. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para fortalecer e comente aí sua expectativa sobre o jogo, demorou? Não, mas é isso, tamo junto, eu fui!